Nós somos o imaginário do Circo da Gente e vamos entrevistar o Márcio, que faz parte da Usina da Alegria, que elaborou o projeto de estrutura do circo. Eu observei que tinha algumas cadeiras meio antigas. E como que foi a escolha? Porque os circos em geral de agora não têm essa estrutura, são coisas mais novas, mais atualizadas. Então, eu acredito que justamente resgatando essa cultura popular de circo antigo. Né, onde as coisas ainda eram gastas pelo tempo, onde a gente não tinha essa tecnologia que nós temos hoje. Então, não só as cadeiras, mas se você observar tudo, tem, vai ter um tempo né, onde as coisas eram mais simples, mais desgastadas, menos descartáveis. Porque acho que a essência do trabalho é justamente essa, resgatar o, esse circo antigo, essa história antiga economicamente mais simples, não tinha grana também para ter cadeiras incríveis, e então é isso. eu tinha, eu não sei hoje, não, nunca mais assisti, mas quando ele tinha aquelas bancadas lá, eu sentava lá em cima, os palhaços, os tapés, que é tudo maravilhoso, sim. Eu gostava muito de, de assistir, assisti bastante, né? Quando eu era adolescente. Agora ficou mais difícil, né? Às vezes não dá mais para assistir. Mas na minha cidade que eu morei, que eu fui criada em Serra Talhada, não sei se vocês já ouviram falar, cidade grande do Pernambuco, ia-se muito circo. Então era um investimento, né? Para gente. Ah, sei lá que a gente ia é lá no pior e a gente ia é por que e ficava. Vendo aquelas palhaçadas, tinha aquele boneco, e sempre tinha muito pirulito, que a molecada gosta, sabe? E outra a coisa que eu mais gostava era de chegar e eu não pagava ingresso, sabe? Eu entrava por debaixo, escondido, sabe? para pegar e assistindo, não tinha dinheiro para pagar. Alguns moleques passavam por baixo, né, que falavam fura, loma, fura lona, passavam por baixo para não pagar, e era assim. E... Você furou lona? Furei hum, duas vezes. Foi Como legal. foi isso? Ah, a gente combinou lá, vamos fazer, vamos. Segurança de perto, a gente passou por baixo, entramos e ficamos de graça. Aquilo ali era a nossa alegria. Nós não via chegar à noite, ou para nós entrar, ou vender guarda chuvia do circo, ou furão a lena, para nós pegar o espetáculo. E fora essa travessura que nós é vazia, né? Pensamos em causar uma sensação de realmente estar num circo, de estar na chegada do circo né, na cidade e mostrar a estrutura mesmo de, de como acontece o circo e, e de como a picadeira é montado e de como que são as caravanas né, dos, do palhaço, do mágico. E eu acho que pra gente foi bem importante a gente pensar todo o processo e, e talvez resgatar um pouco de como era o circo chegando na cidade, o circo do interior. primeira memória foi quando meu pai me levou num circo que chegou na cidade. É, é um circo com o um nome... Sei lá, russo, é, eu não sei nem pronunciar o nome do, do circo, né? E eu lembro que eu fui, era um, aquela lona, aquelas madeiras, é, redondo, é, bem redondo e, e tinha, assim, muitas atrações. Você vê que tinha uma dificuldade do som, né, que eles gritavam, falavam gritando, né, mas era muito animado. Porque... Qual que é a primeira memória de circo que você tem na vida? Eu acho que é um palhaço, que era é bem criança. E o meu pai me levou para assistir um, eu não lembro o nome do circo, mas eu lembro que era no, no ginásio do Irapuera. Eu lembro só quando começou o espetáculo, né? E aí, aquelas luzes, enfim. Quando o circo chegou na cidade que eles passavam fazendo aqueles anúncios ali, e nós era tudo moleque, e aquela muvuca de moleque quando estava o circo. Nós queríamos ajudar a descarregar o caminhão que, naquela intenção, nós ajudando a descarregar, vocês vão deixar nós entrar à noite, né? Daquela que formava aquela cinco de moleque lá para nós contar nesse circo à noite, né? E fora quando nós pegávamos esses guarda-chuvinhos assim de doce para vender, mas ninguém vende agora chuva, não. Nós estávamos interessados era no um palhaço, era no um espetáculo, nós queríamos ver. Não tinha assim de vender doce lá. Saía da escola, fugia para ir assistir o circo. <risos> era a única coisa que eu, que eu não assistia a aula assim um dia que tinha círculo. fugia da escola só para isso para assistir o circo não sei se é verdade se não era eles eles enrolavam lá o diabo do boneco para podia botar qualquer pessoa qualquer homem tinha um diabo do boneco lá que batia em qualquer pessoa E aí botar qualquer pessoa para brigar com o boneco que ele batia o boneco do circo agora não sei vai entender sabe mas é mesmo, ninguém nunca conseguiu. Tinha um circo lá que sempre ia lá, tinha um diabo do boneco, que homem nenhum nunca conseguiu bater. Oi, meu nome é Bruna Lacerda, tô estou aqui no Sesc Santo André. E eu gostaria de saber da Kelly, como que é participar de uma oficina que te leva a conhecer os bastidores do circo? É bem legal, assim, porque a gente entrou assim, não tinha quase nada. E ver assim o circo acontecendo, ver como era, como começou e ver pronto ele já, é bem legal. E o que que te levou a sentir interesse pelo circo, pela história e tudo? Acho que muitas das minhas lembranças. Eu era criança e eu morava numa cidade pequena do interior e o circo chegava e era um acontecimento. E eu lembro que era algo... Que me parecia proibido. Então eu sempre ficava observando de longe assim, a, o circo chegar e com vontade de entrar. Você estava me falando que você é a cenógrafa ali da Casa de Palhaço. Eu queria saber assim, como foi a sua pesquisa: se algum palhaço te inspirou em relação a esses papéis que estão na parede para você estar tá fazendo todos esses adereços direitinho, ou se foi algum circo que te inspirou? Na verdade, a gente fez um, um estudo de referências gerais circenses, palhaços vários. A gente tem um imaginário de palhaço, estamparia de figurino de palhaço, a forma redonda dos narizes de palhaço. Se você fosse um artista de circo, o que você seria? Acho que é um palhaço. É, é um palhaço! Que nós queríamos ser o palhaço, né? O um espetáculo era de noite, quando nós vinha pescando, nós queríamos ser os palhaços do circo. E assim era a nossa infância. E um dos amigos meus, um amigo chegado mesmo, ele era, ele, ele parece que tinha vocação para essa questão de palhaço, de brincadeira. E eu lembro que ele falou que queria ser palhaço. Na época pra mim eu achei um absurdo, né? Mas ele, ele, ele gostou tanto da, da, da apresentação, que da... eles foram na escola para se apresentar para poder atrair. E eu lembro que esse garoto, o Mário, muito amigo meu, ele, ele ficou fascinado e ele é, falava em, em querer ingressar no circo. Né? Foi uma coisa que eu lembrei agora, né? Em tantos anos, né? Tantos anos. Eu sou muito medrosa, eu não, não imagino assim saindo apesar de que a minha mãe sempre fala assim ah você é louca você está vivendo por embora foi para Brasília e Brasília para aqui ah não não tem juízo mas assim para me imagino morando assim que ficar mudando de um lugar para outro e ter essa essa vivência né de você no, no teu lugar assim, não tem lugar fixo a sua moradia é no, no caminhão um trailer, né? Se você tem uma, uma rotina já estabelecida na sua vida dessa forma, deve ser estranho você ficar parado num lugar. Já não vai ser muito normal. Né? Você cresce, não sei você tá aqui hoje, amanhã você tá em outro lugar. Ou seja, você está sempre conhecendo pessoas diferentes, lugares diferentes. A rotina talvez seja a mesma, mas o, os rostos, né? Os mundos são diferentes. Também né? assim. ah, Não pergunto que eu não vou revelar isso, não que eu. eu... Eu já gostei que você estava tá falando que vai sair no Televisão, senão eu quase ia embora com a menina que do eu gostava muito dela, sabe? Ela me chamou para fugir, eu quase ia embora mesmo, sabia? Só que eu era de menor, mas derrotado mesmo, sabia? Só não foi porque minha mãe nem meu pai me deixou, eu ia mesmo, sabia? Se você tivesse fugido com ela, o que você acha que você estaria fazendo no circo hoje em dia? Eu acho que eu devia estar fazendo parte do circo, né? Mas também não deu certo, mas mesmo assim eu estou com uma mulher muito especial. Tem um casalzinho de, de filho que para mim é muito também especial, sabe? Isso aí também acho que foi, foi até bom, sabe? Mas é gostou demais, sabe? Eu sei que é gostoso. Como circo a gente lembra de graça, né? De rir, de ser feliz. E eu imagino que o circo é um local para ser descontraído, dia a dia. Tem palhaço, tem é, motoqueiro, né, que anda no Globo. E é muito, muito legal, alegra assim, você ver coisas diferentes, assim. O quanto as pessoas se esforçam para alegrar as outras pessoas. Oi, meu nome é Kelly e eu estou aqui com a Bruna. Você já foi num Ai, circo bem. e como foi? Sim, já fui no circo, mas faz muito tempo, eu era pequena. Eu até comentei que eu tenho uma experiência do circo que eu ficava um pouco assustada com tudo aquilo. Eu acho que gente, eu tenho um fascínio por essa coisa do artista mesmo, né? De uma coisa é, que é uma produção tão caseira. Você já foi a um circo? Já. Já foi é. uma vez só. Te remete a alguma coisa de brinquedo no circo? Ah, a infância da gente, né? A ah, alegria, brincadeira, pureza. Isso lembra a infância, tem tudo a ver com a infância. De poder gerar essas brincadeiras para os filhos também, passar, ensinar isso para eles, né? Brincar com as coisas mais simples que eu acho que o circo traz. Quando é, eles chegavam, eles faziam um cortejo pela cidade, né? Então, eram aqueles caminhões compridos, ônibus, e junto vinham os animais andando no caminho fazer era uma atração era uma forma de marketing da época né porque não tinha outra forma e não eram circos você percebia que eram circos mais simples né mais pobres né não era uma coisa assim sofisticada igual tem muitos circos hoje bem sofisticados eram bem mais simples né não importa o tamanho do circo sim o que ele vai o que ele está proporcionando ali na Aquela região onde ele se encontra. Eu acho que é isso que é interessante. E as crianças conhecerem isso aí porque está acabando, né? Não, meus filhos, só a minha filha agora leva as crianças, né? Mas eles no tempo que eles nasceram lá em Brasília e moraram lá o tempo todo, aí lá não tinha muito. Era na minha cidade, porque cidade do, do interior e não tinha muito divertimento. Aí as pessoas é, iam sempre muito circo, mas eles não. Thank you.